Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vó, Senhor Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos A vinda do Filho do Homem Será como no tempo de Noé Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio, e arrastou a todos. Assim, acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão,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 você que nos acompanha pela transmissão da Rádio 104 FM. Estamos iniciando neste domingo um novo ano litúrgico. O ano civil tem seu início no dia 1 de janeiro e a sua conclusão no dia 31 de dezembro. Mas na igreja, não seguimos diretamente o calendário civil. Mas sim o ano litúrgico. E a cada ano, temos um ano novo litúrgico. Que começa no primeiro domingo do advento. Portanto hoje E vamos até a festa de Cristo Rei do Universo Que será em novembro do ano que vem Então nós temos três anos litúrgicos O ano A, o ano B e o ano C Porque cada um deles Nós ouviremos especificamente um dos quatro evangelhos. Então, o ano A é o Evangelho de Mateus, o ano B, é o Evangelho de Marcos, ano C, é o Evangelho de Lucas, e nas festas solenes, o Evangelho de João. E quando a igreja celebra um santo ou uma santa, as leituras bíblicas são aquelas escolhidas que mais se encaixam com a identidade do santo ou da santa. Então, se nós lermos diariamente as leituras bíblicas correspondentes ao dia, durante os três anos, nós teremos lido a Bíblia completamente, poucas pessoas sabem disso, por isso é importante entrarmos neste ano litúrgico sabendo que a palavra de Deus está presente em cada momento, a igreja de Jesus vive da palavra e da Eucaristia. E o ano litúrgico A, este que nós estamos começando, inaugurando hoje, contará com a presença do Evangelho de Mateus. E afinal, quem é Mateus? Mateus foi um dos doze apóstolos que conviveu muito com Jesus, que ouviu. Suas palavras, seus discursos e assistiu também muita coisa. E cerca de 20 anos depois da ressurreição, Mateus então escreve o seu evangelho. Escreveu o evangelho em aramaico, que era a língua que Jesus falava. E Mateus tinha uma intenção. No seu Evangelho, Mateus deseja provar que Jesus é o Messias. Afinal, o Antigo Testamento dizia a grande profecia que Deus Pai enviaria o Messias para que este Messias reinasse sobre o povo e libertasse o povo da opressão. Mateus reconhece que este Messias é Jesus e por isso ele fala abertamente no seu Evangelho que Jesus é o cumprimento desta profecia tão bonita do Antigo Testamento. Então o ano litúrgico a ah, que nós estamos começando hoje, será uma maravilhosa caminhada, nos aprofundando com Mateus, e conhecendo a pessoa de Jesus. E Mateus tem um jeito todo especial, porque ele vai nos apresentar, durante o seu Evangelho, a infância de Jesus, a missão ministerial, os sermões, as parábolas do reino, e dá até a impressão de que nós estamos lá juntos em cada cena, porque esta é a presença de Mateus em toda a vida de Jesus. Então vamos fazer o firme propósito de neste ano litúrgico, a partir de hoje, lermos diariamente a palavra de Deus, lermos diariamente as leituras propostas pela igreja. E assim nós estaremos renovando o nosso coração, aumentando a nossa fé. O tempo do advento, é um tempo muito bonito e especial. A palavra advento vem do latim adventum. Que significa chegada. Significa vinda. Significa aparecimento. De quem? Daquele que está chegando que é o Senhor. Por isso advento é este tempo de preparação de quatro domingos, portanto, quatro semanas, em que todos nós estaremos nos preparando para o Natal no dia 25 de dezembro, como todos os anos. Mas o Advento, além de nos preparar para o Natal do Senhor nos prepara também para uma outra realidade maravilhosa. A segunda vinda de Jesus ao mundo. A primeira vinda aconteceu lá no presépio. Na noite de Natal, nascendo da Virgem Maria, Jesus entra no mundo. Agora... A segunda vinda do Senhor acontecerá, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Esta segunda vinda de Cristo se chama Parusia. Quer dizer, o Cristo voltará gloriosamente. Então, o advento é este tempo de preparação espiritual. Com muita alegria. Alegria de quem espera alguém muito importante que chegará. As duas primeiras semanas, portanto hoje, e semana que vem. A liturgia nos fala da necessidade da vigilância. E também da espera. Desta vinda gloriosa de Jesus... como Ele mesmo prometeu. O mesmo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, prometeu que voltaria para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E as outras duas semanas do advento, próximas do Natal, nós vamos contemplar a espera dos profetas e também da própria Virgem Maria, que durante nove meses gerou o Menino Jesus no seu ventre. Então, queridos irmãos, o Natal é a festa solene da encarnação de Deus, mas é também a preparação de cada um de nós para o nosso encontro com o nosso Deus. O advento pode ser vivido como aquele que vigia. Como no evangelho que nós acabamos de ouvir, o próprio Jesus dizendo que ele voltaria num momento em que nós menos esperaríamos. E quantos em dois mil anos já profetizaram ou disseram, é tal dia que Jesus voltará, é no ano dois mil que Ele voltará, é tal dia e tal hora que Ele voltará. Tudo ilusão. Ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, tem conhecimento da parousia do Senhor. Mas nós queremos esperar sempre o Senhor que vem ao nosso encontro. E a nossa comunidade hoje abençoou a coroa do advento. Este símbolo da nossa preparação espiritual. A coroa do advento, é um costume muito antigo, que veio de outras culturas e que foi adotada pelo cristianismo. Antigamente, se fazia uma certa coroa para celebrar a festa do sol. E esta festa do sol foi substituída pelo Natal de Jesus não porque nós adoramos o sol que é um astro da natureza, mas porque Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol que ilumina a nossa vida, ele é a luz do mundo. Por isso a coroa do advento a cada domingo será acesa numa vela. A vela acesa transmite luz e esta luz que se aproxima é Jesus, que é capaz de iluminar o nosso coração e tirar de dentro de nós toda a escuridão, da tristeza, da decepção, do egoísmo, de todo o pecado. A coroa do advento traz em si seus ramos verdes, como nós podemos ver, ela está toda decorada com ramos verdes, porque o verde é sinal de esperança. A coroa, ela é redonda, o sentido circular, porque assim, ela não tem começo nem fim. E este sentido circular da coroa, significa a eternidade. Quer dizer, Cristo que é eterno, entra no nosso tempo e na nossa história. E esta vinda de Jesus, vai nos eternizar, nos elevar um dia à eternidade. Então, a cada domingo nós vamos acendendo uma vela e hoje a primeira vela simboliza a vigilância. O que é vigiar? Vigiar é estar atento. É não desistir de esperar. É se preparar. E a melhor forma de se preparar durante este advento, é buscar a conversão. Por isso hoje, o padre se reveste da cor roxa, porque a cor roxa, na liturgia, simboliza a conversão. Por isso que muitas vezes, nós vemos a cor roxa durante a celebração. Sobretudo no advento e na quaresma. Que são tempos fortes de conversão. Então o advento é um tempo de revisão de vida. Rever a vida e ver nossos acertos, nossos erros e a necessidade de mudança. E por que não dizer... O arrependimento. Arrepender-se significa reconhecer que nem mesmo ou que nem sempre conseguimos acertar. E não é vergonha nenhuma se arrepender, pelo contrário, se arrepender significa humildemente reconhecer aquilo que não deu certo, aquilo que nos transviou. E aí está um tempo favorável para uma boa confissão. Procurarmos o sacerdote com o um firme propósito do arrependimento e da mudança de vida. E na próxima terça-feira, terça-feira agora, nós teremos aqui na paróquia São Benedito, o mutirão de confissões para o Natal. Aí está uma maravilhosa oportunidade para este passo de fé, de conversão e de preparação para a chegada do Senhor. Como também nos outros dias, em outras paróquias da cidade, os padres estarão à disposição para a confissão. Então é isso, o advento é tempo de preparação para esperar o Natal do Senhor, mas também a sua segunda vinda e é isto que nós vamos pedir na missa de hoje, que o Senhor nos ajude pelo seu Santo Espírito a endireitarmos os nossos caminhos, porque muitas vezes nos perdemos no caminho. Mas é tempo de revisão de vida. Por isso é tempo de retomar a nossa vida. Então é esta graça que nós vamos pedir hoje. Que o Senhor que se aproxima nos prepare nos revista com sua graça e nos dê um santo advento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai, todo